Muita coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa. Que escolhi a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida. Salvo-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida.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 Bem-vindos ao ADEC Music, mais um quadro aqui do ADEC TV. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, que é o presbítero Wellington. Bem-vindo, presbítero Wellington, aqui no ADEC TV. Eu sou o presbítero Wellington, né? Congrego aqui na, na Igreja 7 E é um prazer estar aqui com você, viu? prazer muito grande poder, principalmente, falar um pouco sobre esse assunto, né? Eu creio que a gente vai ter aí um, alguns minutos de um bate-papo bem especial. E muita música, né? Muita música. <risos> <risos> música raiz. Né? Música Logo, raiz. <risos> <risos> Nós começamos com o José de Paula. Isso aí, o de Paula, a melhor coisa, né? melhor coisa. É tem. isso aí. Ele tem alguns famosos, né? Tem, tem. O de Paula é um, uma lenda, né? Vamos dizer assim. A, a minha conversão mesmo, ela foi praticamente ouvindo o José de Paula, né? O de Paula, Shirley Carvalhais... E... Vitorino Silva, Eliseu Gomes. Eliseu Gomes, isso é uma, uma turma assim bem, né, hoje já estão aí um pouco mais é, distante, né, mas essas coisas continuam, né, muito viva aí na memória de muita gente. Presbítero, vamos lá, quando a sua conversão, vamos falar um pouco, foi com quantos anos, onde ocorreu, e dali... Já começou a louvar? Já, já, já cantava antes? Como é que foi? É, na verdade, o meu envolvimento com a música, ela é bem, bem distante. Ela remonta a 1974. 74. 74. O que aconteceu? Meu pai é, resolveu, é, nessa época, mudar para Anápolis, uhum. o estado de Goiás. Goiás. Só que nessa época o estado de Goiás estava começando, né? Brasília estava recém-inaugurada e ele recebeu esse convite para ir para lá, meu pai era fotógrafo e ele pegou toda a família aqui e nós ali fomos para o centro-oeste né? e fomos para Anápolis. E naquele, naquele tempo não tinha muita diversão, né? Então, é, é, a gente ia para os programas de, de, de, de programas de auditório de, de, de, de, de rádio lá, e a gente participava daquilo ao vivo. E o que acontecia? Também as duplas, né, na, as músicas na época eram músicas sertaneja, de raiz. E então aquilo era apresentado ao vivo. E eu ficava na plateia olhando aquilo, né? Então o pessoal reproduzia as músicas lá antigas, lá de do, do, do, um Carreiro e Pardinho. Zico e Zeca, Zilo e Zalo, é, essa, essa, é, é, essa turma mais, né, bem da raiz lá mesmo, e eu ficava olhando aquilo, ficava encantado com aquilo. E aí, é, em algumas festas, que meu pai era convidado para ir também, para fazer a parte é, da fotografia, alguma coisa assim, lá também os amigos se encontravam e tocavam o quê? Música raiz. E aquilo eu fui crescendo com aquele aquele movimento de, de música raiz, e eu lembro que um dia eu falei com meu pai lá ainda, falei, ah, eu quero crescer e aprender é, a tocar, um, tocar violão para eu cantar essas músicas. E o tempo passou, né? Em 78 nós voltamos é, para Caratinga, e aí começa a escola, começa, né, começa um outro, um outro, uma outra etapa da nossa vida aqui. E aí eu sempre aquele interesse de, de, de, de, de gostar de, de música ali, mas não sabia nada ainda, quando foi em 2012, eu comecei a fazer... 2012, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a, a, a, a manusear ali, aprender alguns acordes, algumas coisas assim, sabe? Uhum. E, mas sempre voltado com gosto para a música é, sertaneja raiz. raiz. Sempre na raiz ali. E aí aprendi a tocar, comecei a aprender a tocar, e apanhei gosto com aquilo ali, e fui aprendendo com um, aprendendo com o outro. E tudo autodidata. Assim, sabe? Não, não existia, né? Hoje, não, como, como tem hoje aí o, o, a internet, né? Com essa facilidade toda, a gente é, ficava ali comprando as revistinhas nas bancas, né? Para aprender. aprender a tocar. Isso lá com 12, 13 anos, né? E aí o tempo foi passando e eu aprendi mesmo, gostei disso aqui, vivia sempre envolvido no meio de quem estava tocando né? é, essa, essas músicas, né? Seresta na época. É, e, enfim, seresta. Muita Muita seresta. seresta. Eu aprendi muita música disso. E aí o, o, o, o, o tempo foi passando, Carol. Quando em 83 eu me converti. 83. 83. Dezembro de 83, dia 10 de dezembro de 1983, foi o meu novo nascimento, e também é a data do meu aniversário. Oh e, é, e aí, só que eu me converti na igreja metodista, a história é, é interessante. E aí eu saí da, da, da... eu comecei a me envolver aqui na igreja com o Moisés, é, que já, já, já conhecia... É, o Ari, que é irmão dele também, né? Seus cunhados. E meus cunhados, que hoje, meus meus hoje são meus cunhados. cunhados. <risos> e aí, um belo dia, é, a gente fazia evangelismo. Eu comecei a me envolver com eles aqui. A gente fazia um evangelismo no Colégio Caratinga toda semana. Toda semana. Toda a montava, semana. A, Eles montavam a banda aqui é ia para lá. E aí eu comecei a me envolver com, junto com eles aqui naquele movimento ali e tal, e num dia desses lá, né, e aí isso, depois a gente vai contar isso numa outra história, mas eu chego lá e tinha uma loira tocando uma guitarra lá, uma loira bonita, que eu olhei, <risos> e, e aí daquele, daquele dia em diante, é, eu falei, bom, eu vou aprender eu, né, a, a tocar um instrumento aqui, e, e enfim, e... Acabei me encantando com, com, a, com aquela loura que estava lá, lá, que era que a Milka, que hoje minha, é, é, a é a minha esposa aí, há 31 anos. Mas aí entra a questão do seguinte, eu comecei a frequentar a igreja aqui. Nessa época tinha um conjunto chamado som divinal. Esse som divinal, na época que eu vim para cá, era o Samuel que coordenava o, o, esse conjunto, Samuel, pai do Naistron. Ah, era ele que, é, que comandava ali que era esse, esse conjunto. E aí eu comecei a, a frequentar também, né? E, e comecei ainda a tomar mais gosto com aquilo. Onde eu comecei a ouvir, né? Osés de Paula, Shirley Carvalhais, e, né? e, e, e aquele, uhum. aquele pessoal que na época gravava ali. E fui, e fui me envolvendo. E aí eu comecei a, a tocar, e aí vem uma parte, um negócio interessante, que a gente foi afinando os nossos ouvidos é, de uma maneira muito, muito diferente do, do, do que a gente vê hoje, né? Por quê? Porque a gente ia para o púlpito. A gente ficava lá no púlpito, é, os, os instrumentistas. Sim. Ah? Uhum. Então, na época, era Zé Marques, é, André Gouveia... Uh, Paulinho, Paulo Lopes, o Paulinho, uh, mais? Joãozinho, o Joãozinho, presbítero falar, João, Joãozinho, presbítero e uhum. João, e Isabel, né, que cantava a e, e a gente ficava ali, então, para acompanhar quem quem é, iria tocar. E aí, Carol, a gente vai aprimorando, né? Como a igreja é importante nisso, a igreja é um celeiro de, de, de música, de músicos muito bons, sabe? E, e assim, é, a gente aprendeu de uma, de uma forma tão interessante que até hoje eu, eu falo sobre isso. É, hoje você, é muito comum você ver as pessoas tocarem com, com, com algo à frente ali, o celular, principalmente Sim, vendo, que eles pegam, lendo hum, as notas que, que estão tocando. E tá. as partituras. Aí. E, esses que eu te acabei de, de, de relatar aqui, a gente toca sem isso. Não precisa. E em qualquer tom. Porque a gente, a gente foi formado ali, o sabe? Ouvido foi... O ouvido foi melhorando. Foi ficando apurado. Exatamente. Né? Você tem sete né sete notas, sete notas musicais. E dentro dessas notas, né, você vai fazendo os acordes, e, e, enfim. E cada, cada acorde tem ali o seu campo harmônico, que a gente chama. E isso tudo a gente foi aprendendo. Porque você imagina o seguinte, você estava lá no púlpito, sem saber o que ia tocar, que sem saber é o ritmo, ritmo que ia que tocar. Você não sabia nada. Você tinha que adaptar na hora. Exatamente. De repente, o pastor dizia assim, olha, vamos eu, ouvir a irmã né, é, irmã Adriana, aí a irmã ia lá tá, pegava o microfone e começava simplesmente a cantar. Aí, tinha que entrar... E aí ali ficava, quando ela achava o tom e sabia qual tom ia achar, não sei, tem vários, e ela achava o tom, quando ela achava o tom a gente então acompanhava a música do jeito que ia. Essa esse era uma, uma situação. A outra situação é quando eles chegavam e viravam pra gente e, e pediu o tom, né, ah faz um dó maior aí, e você? Lá fazia um dó maior. Aí, quando eu começava a cantar, começava a cantar lá em si. Lá em lá. <risos> aí, novamente, a gente ia ali com aquele, com aquele ouvido apurado, né, que a gente apurava ali. Na, na... E, e essa geração passou, né? Passou. A gente está aí hoje e eu, eu continuei a, a man, mantendo essas, essa raiz, porque eu acho muito importante isso. Porque, Carol, todas as vezes que você é, ouve uma música, é, daquele da, na, tempo. Você vai ouvir uma mensagem. uma mensagem. Uma mensagem? direta, assim, contando algo de algum personagem da Bíblia ou falando da, a respeito de uma conversão. De é. uma história. Você, você, por exemplo, pega lá, é. pega lá: Zaqueu, um certo dia, ouviu falar que o Salvador de Israel em Jericó ia passar. E aí, você tá vendo? Era, era, era tudo assim. É, Chile, por exemplo. Ele desceu das regiões celestiais Por minha culpa E assentou-se num banco de réus Pelos pecados meus Isabel cantava isso, o conjunto tocava. Então, todas as músicas, elas, elas levavam, elas tinham tema diretamente bíblico, sabe? Bíblico. Hoje você... Você vê muita música, né? muito chamado de louvor na, na, aí pelas igrejas, que é muita, muita, talvez muita autoajuda e algumas coisas assim que é bem diferente daquilo que a gente vive. E eu sinto muita falta disso. É, assim, a gente não ouve muito mais esses louvores raiz, né? Não. não. Tá, assim, e é interessante que quando eu, eu, eu sou convidado para estar em algum lugar, que eu canto algumas dessas músicas, Carol, é impressionante como, como a igreja se alegra, sabe? E, e, e aí depois, ó, que dia que você vai voltar, que dia que você vai cantar mais? Mas uma coisa interessante na igreja, é, quando eu falo a igreja, agora eu quero falar a instituição aqui, a instituição, a instituição aqui mesmo, é, a Assembleia de Deus aqui em Caratinga, né? a, nossa, a nossa denominação aqui, ela convive bem com isso? Sim. É? Ela, ela tem aquilo que é moderno, mas não, não tira aquilo que é, que tá, que é raiz. É que é raiz não tira. E isso é muito bacana. A gente vai sabe? mesclando. Vai bem. mesclando. Isso é muito bacana. Isso Porque é muito bacana. a gente né, agrada o... Todo mundo. Todo, todo mundo. To, to, todo Agrada é. assim, né? O, os mais é jovens. Os, é só... os que já estão um pouco mais velhos. É isso aí. Então a gente está sempre buscando isso, sabe? Todas as vezes que me dão uma oportunidade para estar cantando, é... eu sempre busco isso. Porque eu acho que Deus me deu esse talento, sabe? E, e assim, por muito tempo eu desperdicei. Você desperdiçou. Desperdicei. Por muito tempo eu desperdicei. É, achando que não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver. É. E não pode desperdiçar não, tá? Não, Eu acho lindo, porque eu não <risos> tenho talento nenhum pra música. Eu bato palma fora do ritmo, é. sabe? Então eu tô brincando. É. <risos> Mas, Carol, quando eu digo desperdiçar, assim... É... Deixou de... Eu, eu tenho muita facilidade para aprender essas coisas, sabe? E essa, essa formação da raiz aí que eu te disse que vem de lá, quando eu ia para a escola aqui, né, é, é, quando a gente era, era criança que saía aqui da rua da cadeia, para lá no polivalente, é, quando a gente levantava cedinho ali para ir para a escola, às 6 horas da manhã a gente já estava de pé, em cima do, da, da, da geladeira da minha mãe, tinha um pinguim, Sim. né? Esse é de, de <risos> pra prática, de lei, né? É de Ao lado do pinguim, um radinho. O radinho. Ligado, Sim. tocando música sertaneja o tempo inteiro. Então, aquilo não tem como não, não, não é, desvencilhar disso. A minha sogra tem um radinho até hoje. Ela, ela não tem, o tem um pinguim, não, mas o radinho tá um ela tem um um até hoje. Tá o pinguim não tem mais, mas o radinho e, ela e tem. E aí a gente <risos> ia pra escola ouvindo isso e tal. Quando minha mãe converteu, o que que ela passou a ouvir? A Rádio Marumbi. Talvez, Talvez você nem... Não. <risos> tá vendo? Eu sou de 83, rádio, eu desculpa nasci em 83. Desculpa 83. aí, gente. <risos> a Rádio Marumbi era... Eu não sei se hoje está no ar, porque eu, não, eu não, não peguei mais. Mas essa rádio, ela, ela tocava, assim, a, a música raiz, Sim, mesmo, raiz mesmo, sabe? As irmãs falavinha. É, Oliveira Verdadeira, né, que você, não sei se você já ouviu, mas é, é, um, é um clássico aí da, da, da, da música né, do, é, é, evangélica. Então, também continuei daquela forma e eu fui gostando daquilo. E aí a gente né, não, não, não deixa isso, isso, isso morrer. Então, assim, eu senti isso bem forte, porque eu disse que eu desperdicei muito tempo com isso, porque por muito tempo eu toquei muita música, é, essa sertaneja raiz, é, o tempo todo. O tempo todo. Então você fala assim, ah, mas isso é proibido, isso é pecado? Não, não. Não estou dizendo sobre isso. Estou falando que você perde o tempo, porque você não consegue cantar as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. <risos> você não pode louvar e, e cantar uma música secular ao mesmo tempo. E aí e eu sempre, e, e aquilo ia é, massageando o ego da gente, porque quando você cantava, as pessoas, né? Rosa, como você sabe tanta música? Ah, canta mais essa, canta aquela outra. Então, assim, impressionante. Músicas dos anos 80, 90, sertaneja, assim, raiz lá para trás, 70 também. A gente, se a gente parar para tocar, a gente fica tocando a noite inteira. Sem parar? Sem parar. Então, isso sabe, acabou, acabou é, se sobrepondo ah. ao tempo que você teria para o louvor ou para pregar através. Da música, da música, que é isso que Deus falou comigo, sabe? Entendi. É, um dia É, Deus falou assim, ó, a, é, às vezes as pessoas ficam perguntando, né, por que, que eu não me tornei pastor? Hã? Já que eu tenho estudo, preparo, é, tem as condições ali, para por que, que eu não me tornei pastor? Porque não era o seu chamado. Porque eu não tenho né? chamado então, por isso. E a pessoa precisa reconhecer, sabe, Carol? Porque Mas Deus me deu certo. um violão... Não? E talento. e falou assim, prega com ele. E a sanfona também, que ah, vai é, ter a daqui a é pouco. Viola. Ele falou assim, prega com prega ele. ele. E... Presbítero Hélio, nós vamos continuar daí. Nós vamos para um breve intervalo. Nosso primeiro tempo acabou, daqui a pouquinho nós voltamos. <risos>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 Estamos, estamos agora no nosso segundo bloco, aqui no ADEC Music, com o Presbítero Wellington. Presbítero, a gente estava falando do chamado, né? você falou assim, não, não tem chamado, você passou. <risos> é, e da música Raiz. Isso. É, aí você estava falando que aqui na Assembleia a gente dá conta de mesclar bastante Exatamente. a raiz, os louvores hoje mais modernos, Isso. a harpa, tudo, a harpa está na raiz também, Principalmente. Né? Né? Principalmente. Nossa, a harpa é uma é, anos, né? Tem 100 anos. 100 anos, o tá Inário. Mas quando você fala da geração, eu achei interessante, porque nessa última vez que o Zé de Paulo esteve aqui, né, quando ele louvava, eu via a geração dos meninos, dos, dos nossos jovens, 20, 20 e poucos anos, a Dani, todo, né, Dani, todo mundo louvou. <risos> cantaram juntos, conheciam. É, o, o que é bom não fica ru, ru, não, velho, né, não, não, não, fica, envelhece, não envelhece, o que é bom não envelhece. Não envelhece. Está sempre, sempre novo, né, sempre se renovando. E eu queria falar, nos bastidores você estava passando umas músicas do Eliseu Gomes. Ah, tá. Aí, não é que você fala assim, não, ele contava umas histórias. Isso. Vamos lá. É, é, toda música raiz, cara, ela, ela, ela conta uma história, né? E o pastor Eliseu Gomes gravou um, alguns CDs, se não me engano um e dois, que chamava Louvor Rural. Louvor Rural. Né? E ele conta algumas histórias assim através da, da, da, dessa música Raiz, né? Um certo crente, seu nome era Miguel vivia alegre na casinha da fazenda Fiel a Deus, companheiro de trabalho Seu testemunho era firme e verdadeiro seu patrão, fazendeiro muito rico, um certo dia encontrou-se com Miguel. Miguel lhe disse: Meu patrão, tome cuidado, sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta. Chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. E o fazendeiro chamou vários doutores, ficou deitado vendo o tempo passar. E o capataz tomou conta da fazenda E o fazendeiro querendo ignorar Amanheceu, nada tinha acontecido E o fazendeiro com saúde apareceu Mas a notícia foi chegando na varanda o tumulto era tão grande Pois o Miguel faleceu Melhor que tudo É ter nada e ter tudo Você pode não ter nada Mas ter tudo com Jesus E o fazendeiro Pensou que era rico Mas Miguel era mais rico Pois estava com Jesus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 Então, tem outra, Carol, que é a história de, um, de um, um crente né? lá da roça, lá do interior, e que eles queriam descaracterizar o, o, o senhor, sabe? E essa música fala disso. Queria porque queria mudar o jeito dele, que ele não podia ir para a igreja daquele jeito, porque ia ter um pastor de fora, enfim. A canção é bem, é. É bem legal. <risos> <Deixa eu> guardar... <risos> é o assim, da, ó. Butina. É da Butina. É o da Butina, assim. <risos> <risos> <risos> ó, ó. Quer ver? Numa de nossas igrejas, lá em Minas Gerais O Bento se converteu e ele ficou alegre demais Mas ele era da roça e não conhecia a doutrina quando Deus abençoava, o Bento gritava, Etabutina, Eta butina! é muita alegria, é demais da conta, Tô feliz na roça, paguei minha conta, Jesus curou meu calo do pé. Eita, botina, não deixo Jesus de jeito maneira. Tô indo pro céu, o mundo é bobiça. Uai, só que benção, Jesus vem aí. E agora? O pastor preocupado deu um par de sapato pra ele. Disse, o se você se comporta, vai vir um pastor do Rio de Janeiro. Quando o pastor chegou e pregava na unção divina, o Bento esqueceu do sapato e gritou bem alto, Eita, butina! Eta butina, é muita alegria, é demais da conta, tô feliz na roça, paguei minhas contas, Jesus curou meu calo do pé. Eita, butina, não deixo Jesus de jeito maneira Tô indo pro céu, o mundo é bobiça Uai, sou que benção, Jesus vem aí Não quer descaracterizar, né? Não que descaracterizar o Bento, né? Deixa o Bento. <risos> Deixa o Bento. Eu imagino que esse Bento deve ter gritado ah, dentro da botinha eu mesmo, eu não conto. <risos> é Porque tem bom. muita dessas tem, histórias. Carol, o que a gente tem de história, vou te falar, é muita coisa. Olha, a gente já viu muita coisa. Sim. E assim foi? Foi, e aí eu carreguei isso comigo, né, o tempo inteiro, até hoje, faço isso. É, e aí através de um instrumento vem outro, né? E com a Milka, novo com a Milka? Então, a Milka a, a gente a gente canta também, né? É, junto, em casa, os lugares que a gente vai também. Ela toca também? Toca, né? toca me acompanha também. A gente fica lá em casa às vezes treinando um pouquinho lá, toca um pouquinho da viola também. Ela fica lá fazendo a base no violão para mim. Então assim é companheirona mesmo. Vamos embora, vamos embora, tá? Falou que tem música, nós estamos juntos. Estamos juntos. Estamos fazendo barulho. Estamos juntos. E, e a sanfona? A quando sanfona. começou a história da sanfona? Foi junto quando oh, eu fui eu Não, logo. a sanfona, cara, a sanfona foi... Tem sanfona também, tem, não tem? tem? Tem. Eu morava <risos> em, em Campos, a gente morava em Campos em 1997 até... 94 até 97. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Uberlândia na época e a gente, então, fez uma amizade muito boa na igreja lá com o pessoal. Então, quando a gente estava saindo, a, a, a, eu sempre falava nisso, né, que eu gostava dessa, desse tipo de música e cantava também. E aí a pessoa falou assim, tu leva essa sanfona para você. Mas eu nunca tinha nem mexido. mexido naquilo, sabe? E aí peguei e comecei a, a, a mexer. Né? Parece que o, o dom, né? Ele está é... <risos> tá na gente mesmo isso aqui. E aí comecei a aprender aquilo, sabe? Aprender alguma coisa aqui, aprender um pouco ali. E hoje eu já toco alguma coisa, né? Não é aquele, aquele sanfoneiro que eu gostaria, que não tive tempo nem quem me ensinasse. Mas autodidata de novo, né? E aprendi a mexer, aprendi a tocar alguma coisa e a gente louva aí também junto com ela, quando se encontra por aí. Tem um espaço bem bacana na minha casa, né? Acabei de concluir lá agora o, ah, <risos> uma área <gurmela>. lá. Vai <risos> gourmet caipira. Mas Muito não tá no boa. encontro lá, que eu sei. A gente <risos> vai no encontro lá, no encontro casada <risos> lá em casa. Graças a Deus, Deus nos deu um espaço bem, bem bacana para isso mesmo, sabe? Para receber os irmãos lá e a gente. Ah, junto louvando o nome dele lá. Louvando com a viola e a sanfona. Viola. Vamos ouvir sanfona com a sanfona. Vamos a sanfona. sanfona. Vamos pegar a sanfona. Pegamos a sanfona. Presbítero Wellington. Gente, <risos> ele também é meu chefe, tá? Meu chefinho. <risos> <risos> ele é superintendente da escola do local. <risos> Eu então, <isso também. risos> ah, Meu líder. Qual que é essa, essa música? Esse louvor? É, tem um, um, um louvor, né? Também? Esse é? É, <risos> é meio <risos> antigo, pessoal. cantava muito. Chama Deus vivo, né? E fala assim: hum, hum, hum. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto o anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor, que veio pra me proteger. Deus vivo, ó oh Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, porque estás aqui. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em Ti. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor no coração. As nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Nos nossos olhos descem lágrimas. Porque sentimos operar O nosso Deus está aqui Teu santo nome é Jeová Deus vivo Ó Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Porque estás aqui Ó, oh, Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Ah, Esse é o antigo. E a sanfona é muito legal. É muito bonito. O professor Jazz <risos> esperou um pouquinho para ver se eu chegava, porque ele estava <risos> doido para ver a sanfona. <risos> o Fé, ele José falava José. assim o presbítero vai trazer a sanfona, <risos> quero ver, mas acho que não deu tempo é, não. Tem é muita coisa boa, Carol, tem. E assim, eu gostaria de incentivar, né, assim, essa rapaziada que tá aí, que tá, né, com a cabeça fresquinha, hoje tem muito mais facilidade para aprender, né? Prenda um instrumento desse, gente, não deixa de morrer não, é muito é maravilhoso, né? Sanfona, violão, toca mais alguma coisa? A viola também, né? Viola. É que aí completa o o, o, o sertão todo, né? O sertão, não, não é. fecha não, nós, nós, nós <risos> tem a harpa. Tem <risos> a harpa, é. Tem, tem. Vamos lá. Tem alguns só. da harpa, a gente não, sola também, né? Deixa eu fazer, um fazer um isso pouquinho. daqui. Quer ver só um, peda um pedaço desse aqui, ó. Um pedacinho. Um pedacinho, não, nós vamos mais um da harpa, porque esse ano 100 anos oh, oh, de harpa. É 100 anos de harpa, né? 100 Aí. Anos. Tem o, o tem uma canção. Não sei se ela, acho que não tá na harpa não mais. Mas ela é bem conhecida, quer é o tempo está encerrando, Nós temos é. só mais alguns minutinhos, dava para ficar aqui, ó, Dá. falando. A gente, que pô a Dani aqui, porque ela conhece todos, né, <risos> No bastidor ela tava cantando tudo. É, a Dani foi embalada com isso, né, foi embalada. A, a enfermeira cantava <risos> isso tudo para ela lá. É muito legal, é muito, é. né, assim, ó, realmente a gente não pode perder, né, não, não pode, pode perder não. a raiz, não, não. É, a gente pode... Adaptar, né? Os novos louvores, mas a gente pode mesclar e tudo é tão lindo, tão é lindo, eu gostei muito. E, e, e Deus me deu uma. uma... Eu, eu, eu orava por isso. Carol, assim, pedindo a Deus que. É eu falava assim, ô oh, senhor, me deixa tocar com um pessoal que gosta disso e, e gosta dessa raiz, que eu, que eu me junte a eles. Eu orava assim, acredito. Eu orava assim. E quando eu vim pra Caratinga, quem eu encontro? Regiane e ah, eles aqui é. oh, também, olha, tá. eu uh -huh. tô tocando com eles aí, pra baixo e pra tá, cima. Tá, tocando com eles? Ah, olha, eu oh, tô achando flora. maravilhoso, que demais. Que aí a gente sai eu, ele, né, eu, o Regiane, o Toninho lá do Esplanada lá, que é um grande sanfoneiro também, ele toca muito, uma hora dessa tem que trazer ele aqui. Ah, e no dia 25 de setembro agora, é, nós estaremos aqui na sede. Na sede. Na sede. Edenésio, Gianni, Toninho e eu. E o Elton. E estaremos aqui, se Deus quiser, com essas músicas, com esses louvores raiz aí. Hã? Festa, é, do acho que por uma festa do para de Oração. Festa do ciclo de Oração. Todos comprados. É isso aí. Venha prestigiar aí que nós estaremos aqui. Dia 25 da... No, do... no domingo. No domingo, a partir das 18 horas. É isso aí. No partidas domingo. A partir das 18 horas estaremos aqui e louvando o Senhor. Dele. Então, aí tem a nossa viola, né? Que ainda dá para fazer um solo ali. Né? para a gente bom de é, agora. mostrar para todo mundo como é que é que... A né? gente é violão, viola é diferente. Viola é diferente. Vamos né? <risos> despedir por aqui. Deus os abençoe. Até a próxima edição. Obrigada, presbícero. Seja sempre bem-vindo. Foi lindo. Ai. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Ah, Que bom. Glória a Deus. Amém. Deus os abençoe. Feliz estou eu. Né? Bem mineiro assim. Feliz estou eu de poder estar aqui, viu, Carol? Muito feliz Ai. mesmo. Ai. E agradecido pelo convite. E, e assim, que isso fique vivo né? no nosso dia a dia, aí, que isso não morra, né? mas que vai se renovando aí a, a cada dia, tá? Muito obrigado! Amém! E vamos de viola!